Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Gleb Freitas e estamos em mais um ASMR, sem aceleração. O objetivo desse vídeo é que você põe algo para dormir. Talvez. <risos> Mas estamos aqui hoje para desenhar gnomos. Este gnomo que você tá vendo aqui, ó, aqui em cima, foi desenhado em 2014, no break que eu tive de um almoço. E agora eu quero aqui reproduzi-lo, tentar novamente construir este gnomo. Eu não sei o quanto que eu vou variar no estilo ou nas proporções do rosto desta criatura, mas eu só queria tentar uma nova vez com este mesmo personagem desinteressante, se você me permite dizer, é um personagem bem comum, né? Eu acho que ele seria amplamente beneficiado de um par diferente de orelhas assim, algo assim um par mais eu aqui eu poderia estar usando aquela ferramenta de simetria que seria, na verdade acho que o lugar perfeito para utilizá-la mas eu não quero eu quero me desafiar e ver também se eu melhorei um pouco na simetria porque eu vejo algumas coisas que me deixam um pouco é, é, é um pouco coisado com essa imagem anterior é... ok, eu acho que aqui eu gostaria muito de, já neste momento, ter uma divisão muito clara. Você vê aqui a referência que eu <risos> Eu acho que eu vou usar... Eu acho que eu talvez vou usar um tom parecido com esse. Eu não faço ideia, na verdade, do que eu vou usar para o tom... tom escuro. É muito engraçado pintar imagens mais escuras. Você pode ver que eu também dei uma escurecida na tela toda aqui. Para assaltar um pouco menos os seus olhos neste momento noturno. É, mas uma coisa que eu reparo, eu reparo naquela imagem antiga ali Que me, me incomoda muito hoje Principalmente É o fato de, de Eu ter um, um, uma forma artificial De produzir luz e sombra uh, E por artificial eu digo Eu digo no sentido de que uh, Existe um Um brush super fofo Deixando as coisas mais escuras nas bordas e não é que isso é errado em si, mas não é assim que a luz funciona na maior parte das vezes. Existem fenômenos é, em lentes e talvez até na própria visão que reproduzam de alguma maneira algo parecido. Mas de forma nenhuma essa é a maneira natural da luz se comportar. Né? A luz vai, vai agir não de forma generalizante exceto na presença de alguma fonte que espalhe a luz dessa forma é, mas a luz vai tender a agir, a luz direta especialmente, nos objetos individuais, né? na, na, nas partes em si do, do personagem no, no, em cada um dos planos que estão uh, mais ou menos uh, perpendiculares àquela fonte de luz né? uh, para ser atingido por ela dependendo do posicionamento dessa iluminação então é fazer uma pegar um brush super fofo e fazer uma escuridão forçada nas coisas, enquanto tudo todos os volumes do objeto estão pintados como se nada tivesse ali direito, Isso, esse é o problema. O problema, novamente, com a iluminação, é até onde você consegue nos convencer da consistência dela. E não é o, o, o tanto que você consegue ser fiel 100% a como o mundo funciona, mas é o quanto você consegue convencer. O importante aqui é, é o convencimento. E às vezes o convencimento não acontece, justamente por causa... Da que a gente tem um olho curiosamente muito bom pra identificar essas irregularidades do mundo da, da luz e da sombra mesmo quem não é artista né artista. mesmo quem não tem esse estudo em si, é por isso que a gente consegue olhar pro nosso desenho e, e falar <risos> que porcaria é porque a gente sabe que tá errado por mais que a gente não consiga identificar ponto a ponto o que é que tá no, nos causando certo estranhamento então é é importante que você estude essas coisas desse jeito. Tentando entender os mínimos detalhes. Para que você possa tentar ver o que pode não estar tá funcionando. Porque parece uma técnica um tanto quanto intuitiva. Pegar um brush bem fofo e deixar uma parte mais ou menos clara. Isso. Pode acontecer no sentido de que aqui a luz já seria menos forte do que essa que tá mais para cá, sabe? Eu, que, eu consigo entender que tem uma gradação de, de, de, de luminosidade de baixo para cima. Tudo bem, isso é possível. É, mas simplesmente pegar um brush escuro e pintar tudo por cima é, é uma saída que. Dependendo da circunstância, pode ser a mais adequada. Mas dependendo da circunstância pode ser a mais equivocada também. Então, fique esperto. Do ritmo que eu estou indo, isso aqui vai demorar muito mais do que eu tinha imaginado. Vamos dar uma leve acelerada aqui. Eu acho que este é um bom momento para a gente tentar incluir aqui um pouquinho mais de calor. Nessas transições, um calorzinho. Depois a gente se preocupa com pelos e cabelos e coisas assim. E outras outros detalhes. Na minha referência ali, que eu fiz com a minha própria cara. Bom, muita gente diz que o desenho parece comigo. Alguns deles eu fiz isso daqui, então. É mais do que natural que ficasse parecido mesmo, né? Eu tô utilizando a minha estrutura facial para construir parte dessa relação aqui. Ok. Vou colocar um pouco mais desses tons quentes aqui também dentro dessas orelhas, narizes e bigodes e não sei mais o que. Apesar que não tem bigode aqui. Nem eu tenho bigode. Ah, que Deus okay. Deus. ok. Novamente eu não sabia que rumo este trabalho levaria. Se seria algo mais realista ou menos realista. E eu ainda no momento não, não sei o que está acontecendo aqui. Mas eu acho que eu vou seguir nesta linha de raciocínio aqui. O Thiago do Crass, conversa oficial, comentou um ponto de vista que eu achei muito interessante. Né? De, de que é o de que ninguém pediu para você estar tá fazendo isso daqui. Ninguém te obriga a querer ser desenhista Ou querer aprender a desenhar Ou a pintar, ou a colorir, ou a ilustrar Você faz Pelo sua própria Vontade Necessariamente a buscar A não ser que você tenha crescido Um, um pai autoritário e pintor sei lá, alguma coisa assim você terá que, ser, você terá que me superar né? roteiro de filme a maioria das pessoas não vai ter isso né? a arte tá sendo quase que uma escapatória da vida comum para muita gente então é é, é, é justamente um, um um desejo autônomo uma busca de um certo prazer ou de uma certa conquista que trouxe para cá então é, é acho que perceber isso de que ninguém te colocou aqui senão você mesmo que permita também com que você estipule metas ou, ou, ou não metas, não é metas a palavra que eu quero usar que a meta supõe que houve uma organização uh, anterior sobre uma estratégia para subir uma escada né A ideia de que às vezes não precisa meta, <risos> precisa só encontrar maneiras para se continuar interessado no assunto. E o interesse vem pelo prazer, né? E de vez em quando o desafio é um desses motores da, da, do seu investimento emocional com a arte, com o que te faz querer voltar sempre para o papel ou para o computador. Então, eu acho que é importante a gente, uh, curiosamente, a palavra religião era sobre religar, né, que é de, de reconectar, de buscar de volta uma espécie de origem né, anterior ou exterior. Eu acho que com arte a gente também precisa caçar. O que é que fez você querer estar aqui fazendo isso no primeiro lugar? Qual, qual que é a sua forma de e que talvez isso tenha que ser um processo, ah, como eu já defendi em outros momentos, ao, não, não autônomo, mas o contrário de autônomo, seja um processo que depende de você relembrar mesmo, de você voltar atrás a e, e tentar reconectar com uma coisa que já está perdida, porque é isso que acontece, você se perde Naturalmente você se perde Porque a vida é muito variada A vida é muito vasta Eu acho que é por isso que as grandes religiões E os, os grupos Por exemplo, uma arte marcial uma arte marcial tem uh, No Karatê, por exemplo, tem o dojo Que é o, os, os 10 mandamentos do Karatê Que seria uh, Uma lista de princípios Ou coisas a se observar Ou comportamentos a se ter é, assim como nesses momentos onde cuidados sanitários são mais ah, necessários eles sempre foram necessários mas agora se tornam mais urgentes pela quantidade de vezes que a gente se lembra dessa necessidade eu sinto que talvez a gente podia, pudesse criar esses lemas artísticos de alguma forma tentar encontrar uma maneira de transformar o que são só esses impulsos e essas vontades em algo mais externalizado, mais, mais conscientes. E é lógico que a busca pelo prazer em si só, né, se a arte fosse só uma atividade recompensatória por imediato, ela seria também um pouco vazia, um pouco mais, é, eu não diria vazia, Mas seria, seria insustentável também. Porque tem que existir também uma certa apreciação pelo, pelo resultado a longo prazo. A arte não pode ser só feita do prazer imediato. E a arte não pode ser feita só do prazer imediato, porque haverá vezes onde ele não estará lá. <risos> haverá, haverá ocasiões onde o, o que sobra é frustração e um pouco de... Um pouco de ter essa apreciação, tanto pelo curto prazo, pelo instantâneo quanto pelo longo prazo é, e é complicado é, exigir isso de si mesmo né? Essa, esse equilíbrio tão, tão perfeito e logicamente nenhum de nós aqui possui ele de forma plena, haverá momentos em que a gente vai se incomodar por não ter conseguido o resultado que queria no trabalho haverá momentos onde a só a atividade artística em si, e por artística eu digo, só o prazer de estar ali pintando e fazendo formatos, e encontrando shapes, e a, a busca, muito mais a busca do que a resposta, é, essa, essa caçada pelo, pelo significado, né? às vezes vai ser mais prazerosa do que o próprio resultado final do desenho, então... É importante saber apreciar esses, esses ambos os aspectos. E eu adorei a, a forma como foi implementado o, o leve desvio no olhar. Leve, né? Às vezes nem tão leve. E o desvio no olhar é a grande ferramenta para se produzir um leve estranhamento, justamente porque uh, novamente, assim como a nossa percepção para luz e sombra uh, durante a nossa história evolutiva conseguir perceber a direção do olhar foi ferramenta fundamental para se analisar as intenções de quem possa estar te observando, então uh, a dificuldade em determinar a posição do olho uh, a posição do olhar, gera um estranhamento justamente a uh, por causa disso para além do, do do bullying infantil do, do seu colega com estrabismo ou existe essa fundamentação de percepção biológica mesmo que provoca o estranho assim como qualquer outra variação na estrutura facial que seja mais incomum do que comum né? E apesar que para criança fazer bullying basta basta ter cara e estar ali né? basta estar presente eu quero que você tome a liberdade neste momento para se você quiser fechar os olhos e dormir, faça isso e fica aí uma dica para você que está tendo dificuldade para produzir uma iluminação diferenciada. assim Tira uma foto de você mesmo numa expressão parecida. Aqui eu usei webcam e usei o celular para controlar a fonte de iluminação. E você pode ter resultados que serão surpreendentes. Vamos colocar um pouquinho de Shabbat Harvest Gathering. Gathering é o efeito que acontece na pele humana quando a luz... Atravessa partes da, da, internas do tecido epitelial e produz assim, um brilho saturado e cheio de vida entre as transições. Às vezes a gente vê em um Color Dodge para fazer isso, mas um brush normal, normal, com cor saturada, é plenamente capaz de produzir o mesmo efeito. Eu vou usar essas esses mesmos tons que a gente tem aqui nessas áreas de sombra para produzir. O resto desse personagem Eu acho que talvez Ele poderia ter um ombrinho diferente Talvez algo assim Talvez algo assim, ó Vamos pegar um tom ainda mais escuro para fazer uma, uma marcação nessa roupinha. Talvez ele pudesse ter uma gola diferenciada ao invés de uma gola comum, assim. Ter uma golinha mais gnomística, ignomésica. Quem sabe um pouquinho de impacto aqui. E eu vou caçar uns tons mais escuros para fazer tão mais escuros eu quero dizer preto é, eu, normalmente é uma dica que eu dou para nunca usar preto absoluto na sua imagem mas como a gente está lidando com uma, uma cena tão escura eu acho que aqui Aqui faz sentido esse tipo de, de utilização. Esta seja a resposta de uma pergunta que me é feita com certa recorrência é aquela de como que eu faço para ficar mais rápido. E agora, refletindo sobre esse assunto... Eu, eu diria que tem a ver... Sim, com a sua experiência, com o tempo que você já faz isso, mas especialmente com todo o aprendizado que você ganhou com essa experiência, né? No sentido de que você tem que testar menos. Eu comentei que todo processo de pintura existe um teste, existe uma descoberta, existe um, um ajuste. Mas, ainda assim, há como limitar a abrangência desses testes. Eu acho isso que eu posso dizer. E também existe o fato de que ah, eu, em 2014. nesse estágio anterior aqui desse gnomo nunca chegaria no resultado que você está vendo na direita nunca e não, não porque eu não tivesse percepção visual suficiente para entender o que nessa imagem da direita faz melhor mas é porque pelo menos eu nunca faria com a mesma velocidade é, só me é possível fazer este gnomo deste jeito aqui hoje hoje quem sabe a parte de baixo dos dentes não possa estar sendo iluminada com uma cor, mas What have I done? O que foi que eu fiz? Ah meu Deus Está agora eu vou girar a tela I don't care anymore Então vamos lá vamos pintar aqui Eu acho que o melhor a ser feito é Oh, meu Deus É tão grotesco Nós temos que produzir uh, Juntas dobras eh, Transições com Maior saturação e luminosidade Para evitar A estranheza provocada Pela separação de cada um dos dentes Ok, eu queria muito que esses dentes fossem Compridos e bonitos enquanto estes daqui sejam mais rejuntadinhos e pequenos aqui, este duende está ficando maravilhoso tá eu acho que dá até pra gente ajustificar os olhos com um brilho um pouco mais claro aqui isso mesmo e agora a gente pode ah, Ok fizemos um bom trabalho com os dentes nós podemos escolher um tom bem escuro aqui para fazer uma uma sobreposição aqui uma camada uma camada nova aqui, Eu acho tão interessante quando os dentes conseguem ter faces bem, bem delimitadas assim. Okay. ok. eu creio que aqui nós teríamos conteúdo suficiente. Conteúdo, teríamos um alcance suficiente para termos um brilho especular nos olhos. Bem aqui assim. Hehehe. <risos> E quem sabe aqui no nariz também Um pouco, um pouco maior o pincelado A pincelada tem que ser um pouco mais vigorosa aqui E nos dentes Aqui na gengiva Nessa parte do lábio Talvez um pouquinho aqui embaixo, assim. Aqui em cima, na, na pele do olho, na pele. Hum. Esse nível extra de especularidade na pele, acho que realmente está nos ajudando a produzir uma aparência de cera. <risos> não, sei se, não sei se é ideal para todos os, os personagens, mas para este. Eu confesso que funciona. Espero que o som do teclado e da mesa não tenham sido insuportáveis. E tenham sido tanto quanto relaxantes. Porque... Eu acho que o relaxamento, no final das contas, é o propósito desse... Propósito... Último... Deste conteúdo. Para além do aprendizado, do conhecimento. Não é preciso que a gente dê uma trabalhadinha no nosso estado emocional também, né? De vez em quando. Vou pegar um brush bem mais fino, Vou pegar um tom bem claro, Vou fazer essa pequena dobra, mais uma influência aqui desse nariz, desse grande narigão. Ok, eu acho que é isso, eu ainda sinto falta de escuro aqui no, nessa parte do nariz Comparado com as referências e outros momentos e outras percepções Ok, ok, ok, Photoshop não trava, por favor, está no final do negócio Não tem motivo nenhum para você ficar travando Ok É isso aí Vamos adicionar um pouco mais desse brilho azulado aqui no fundo Talvez aqui atrás. Talvez algo assim. E. Vamos dar uma fletada em toda essa imagem e tentar brincar um pouquinho com os níveis. eu acho que é assim que eu vou finalizar esta imagem, talvez deixando esse fundo absolutamente preto ou de um outro tom, algo assim, eu acho que funciona, funciona bem, mas um pouco mais claro mesmo. Ok, agora fica bem evidente o que é parte ou não da pintura, vamos duplicar isso daqui colocar um Sharpen duas vezes, três vezes e um noisezinho. antes da gente pôr um noise. vamos usar um, um filtro de correção de lente para a gente fazer uma aberração comática, que vai ampliar um pouco a nossa percepção de profundidade, eu acho que para brincar ainda mais com essa percepção de profundidade vale a pena a gente pegar essa parte com Sharpen sem Sharpen, eu acho melhor até duplicar isso daqui, vamos, vamos colocar um pouco de um efeito fotográfico mesmo aqui, talvez possa funcionar, vamos aqui assim, a gente pode, ah, é, principalmente no meio do rosto, né? remover um pouco disso, vamos usar a caneta de novo, eu estava usando o mouse já para resolver essas questões, então isso daqui é um pouco conhecido também como profundidade de campo, depth of field, até a ponta do nariz borrada assim, dá a impressão que o, o, o, a parte focável da imagem é bem curta. Vamos duplicar isso. E aplicar aquele efeito de correção cromática. Para isso dar certo, eu acho que é. posicionar o meio aqui. Vamos buscar... Correção cromática. E a pior. Não tá dando muito certo porque ele tá tentando. Vamos ver se selecionando. É ainda assim. É, não tá. Não tá como deveria, não. Se a gente posicionar ele no meio da imagem, isso pode resolver. Vamos colocar essas referências para cá por um instante. Ainda não estamos no meio do arquivo. Pronto, acho que agora nós temos bastante aberração cromática. A aberração cromática você pode evidenciar aqui, né? Como a parte daqui ficou mais verde e aqui ficou rosa. Isso acontece para cada pixel da imagem, ele está deslocando um pixel verde para um lado, um pixel rosa para o outro. É, fica um resultado realmente interessante. E o que, que falta agora? Um noise Sharp Noise. Como. Esse efeito acontece pixel a pixel. O noise adiciona muita variação. E às vezes eu sinto que ele tem um impacto negativo na na imagem final. Eu acho que o noise de 2%. Dá certo. E aqui está. O nosso <risos> gnomo antigo. E o nosso gnomo novo. A imagem original feita em 2014 e agora uma nova versão feita em, em uma hora uh, em 2020. Eu sinto que eu provavelmente gastei por volta de uma hora naquela imagem anterior, uh, sendo o horário do meu almoço talvez um pouco menos, eu acho que menos. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer bastante coisa até nesse período, retratos são sempre muito divertidos. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo, deste ASMR de desenho, arte de pintura, se te ajudou a dormir excelente. Então a gente se vê no próximo, muito obrigado, valeu e falou!